Acabou de sair um trailer no canal oficial da Dotemo Dotemo que é a mesma publisher de Wonderboy Esse novo que saiu agora E do que é esse trailer? É simplesmente de Street of Rage 4 No trailer aparece o Axel e a Blaze E muita gente falou assim, mas cadê a gameplay do negócio? Isso é o que mais chamou a atenção A gameplay ela não é pixelada E ela também não é 3D Ela é como se fosse um desenho Isso mesmo que você está ouvindo parece mesmo uma mistura de Cuphead com Wonder Boy o trailer não revela muito da gameplay nem de nada não tem data de lançamento e tal mas é um anúncio fenomenal eu vou deixar o link do trailer aí para vocês verem eu vou confessar para vocês que eu achei massa demais claro que qualquer coisa que a gente falar vai ser uma especulação até porque as próprias notícias são bem rasas a gente só tem o trailer, algumas notícias pipocadas em vários sites, mas nada de concreto. Então a gente vai ter que aguardar mesmo. Mas vê lá o trailer, volta aí e comenta. O que, que você achou desse Street of Rage 4? Street of Rage que é um clássico do Mega Drive. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.